Olá galera, eu vou trufuzar aqui mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que dia é hoje? Que dia é que? <risos> que, dia é que é hoje? Você já ouviu a palavra de São Canelas? Não. <risos> hoje é dia de escutar a palavra de São Canelas, de canonizar as coisas. Temos o nosso Santo oficial. Oi meu chapa. É o dia mais shade da sua vida, exatamente. Hoje é o SBS. Perguntas enviadas por vocês respondidas por eu que prometo que não vou me emocionar com suas perguntas. Quer mandar tua pergunta? Simples. Aqui ó, o link tá aqui na descrição, só clicar aí, deixar sua perguntinha para São Canelas canalizar as suas teorias. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, Gustavo Linhares sobre a estranha morte de Kuina Você acredita que ela caiu da escada e morreu? Nas memórias do Zoro ela parece estar iniciando um quadro de depressão Por não ter perspectiva do futuro quanto a ser um espadachim Então quando conta ao Zoro como a Kuina caiu, morreu no anime Eles dizem que ela foi no galpão pegar o amolador da espada e então caiu da escada Mas cair da escada não seria um eufemismo para suicídio? Ou seja, Kuina cometeu seppuku? Olhando assim deixa mais trágico a morte dela do que uma simples queda Vamos lá essa questão voltou bastante à tona, né? primeiro que sepuku não tem nada a ver, com sepuku galera, é um ritual onde você tenta retomar a sua honra, quando você está desonrado, aconteceu muito na segunda guerra inclusive, generais ali é, japoneses que perderam a guerra, eles cometiam sepuku por conta da desonra, samurais que acabam desonrando o seu shogun cometem o Seppuku. então não é por vergonha ou por você estar depressivo que se comete sepuku, Beleza? Vamos para esse ponto. Kuina não fez isso de forma alguma. Um outro ponto. Lenda urbana do mundo de One Piece. Cair da escada, eufemismo para tirar a vida. Não existe. Se você procurar qualquer fonte japonesa sobre isso, você só vai achar tópicos de One Piece. Então isso é uma lenda urbana que surgiu em subreddits. Tá bom? Não existe nada disso. Cair da escada a gente usa aqui no Brasil. Quando uma pessoa sofre uma agressão doméstica, apanha na escola, sofre bullying, que apanhou, e você fala: "Ah, caiu da escada", entendeu? Não tem nada a ver com esse eufemismo para amenizar as coisas. Essa cena, na minha opinião, representa o Oda mostrando como o mundo ele é, como ele é perigoso, como você pode cair de uma escada e morrer, como você pode ser o homem mais forte do mundo, rei dos piratas, mas pegar uma doença e também morrer. Então foi uma construção de mundo que o Oda fez. Beleza? Não tem nada de eufemismo, nenhum significador, muito menos o sepulcro. ela não cometeu isso, até porque o um mote da história o que, que é? Não é superação, força de vontade, quem tinha que cometer qualquer tipo de ato dessa forma é o Koshiro, o pai dela que dizia que ela nunca ia ser a maior espadachim do mundo E Kuina teria que provar, não, eu vou ser realmente a maior espadachim do mundo, beleza? Então assim, já passou muito tempo, foi uma escada <risos> Foi pra impulsionar o Zoro mesmo, não tem qualquer significado a mais E o que você falou sobre o anime é isso, só tem no anime Se não tem no mangá é fala adicionada, não é canônico, beleza? Vamos lá, Gregório Nogueira de Sá Eu tenho uma série de teorias passando pano em furos da história <risos> O que é fandom comenta sobre o nerf de velocidade da Pika Pica no Mi Que só existe porque Oda não conseguiria trabalhar com o um personagem Nem sequer pudesse ser visto ao meu ver, esse nerf não foi por pura comodidade do Oda, e sim porque somente fótons com massa zero podem se mover a essa velocidade, Aí ele fez uma teoria aqui. A teoria da relatividade inteira para explicar. Eu vou lá, vou complementar aqui. Não é que é um nerf, é que o Oda criou essa fruta para funcionar para o seu mundo. Eu concordo que se o Kizaru pudesse lutar na velocidade da luz, ele seria imbatível, não é verdade? Por mais licença poética que você coloque. Como é que funciona a fruta do Kizaru? Eu acho que é um balanceamento perfeito. Ele tem a fruta que se move na velocidade da luz, mas ao mesmo tempo você tem Kizaru que tem é, esse estilão totalmente lento. Ele é uma pessoa lenta, né? ele fala devagar, ele é bem assim. Fala... Então é, você vê que esse complemento com a fruta é muito bom. Ele não é aquele cara acelerado como a fruta da luz deveria ser. E outra coisa, ele se move na velocidade da luz em linha reta. Né? Linha reta e tal, sempre se refletir em algum lugar para conseguir chegar aonde ele quer Mas para ele conseguir atacar, ele tem que se materializar E aí, obviamente, você consegue saber aonde esse personagem vai surgir Não à toa, o Reilly mostrou isso pra nós, tá bom? Então assim, eu não acho que seja um nerf Eu acho que é uma construção que Oda fez de balanceamento Que funciona perfeitamente Convenhamos, quando você pega o caráter de Kizaru com a fruta que ele possui, beleza? Bruno Ávila, no final do ano vemos o Shanks indo procurar o Bartolomeu para resolver a pendência dele estar invadindo e atendo fogo nas bandeiras dos piratas do Ruivo. Agora temos ele em Elbaf amassando o Kid. O que você acha desse encontro? Ele já aconteceu ou o Shanks não teve tempo dele ir... <risos> por causa do Kid? Como ele está em Elbaf, eu acho que ele já pegou o Bartolomeu. Ele deve ser um cativo, muito possivelmente na ilha de Elbaf. O que, que vai acontecer agora? O Kid foi massacrado pelo Shanks. Eu não acho que o Kid morre. É, inclusive, se você for ver aquele paralelo da cena final do capítulo 1079 é igualzinho a de Shabold, quando os Chapéu de Palha ficam derrotados pelo Kumi e aí entra o Timeskip. Então o Kid pode sofrer um time skip, treinamento, mudar um pouco esse seu jeito arrogante, atacar civis, porque ele tem uma conexão com o Jaguar de Sal. E o Oda vai ter que explicar isso. Porque ele conhece o homem com as marcas de queimadura. O Sal vai intervir, vai salvar o Kid e sua tripulação. E ali eles vão passar um tempo refletindo sobre os seus atos. O Kid certamente agora fica fora da corrida do Rei Pirata. Porque o Shanks pegou as suas cópias dos Poneglis. Mas ele pode ser relevante na Guerra Final. Bartolomeu não fez algo tão parecido com o Kid. Porque o Kid ele acabou... Fazendo aquela coisa do capítulo 1, né? mexeu com os amigos, não aponte uma arma se você não estiver disposto a correr o risco a apostar a sua vida. Lembra essas frases do Shanks lá com os bandidos da montanha? O Kid fez isso com os amigos dele e também apontou uma arma, pagou o preço. Surreal, esse capítulo foi genial. Agora o Bart, eu acho que ele estava realmente queimando, ele tem essa conexão com o Luffy. E eu gosto também de puxar aqui uma coisa, é a princesa lá, a pururu das tremedeiras. <risos> que nome, né? A Pururu das Tremedeiras, ele é do Reino burguês que é o mesmo Reino do Cavendish. Então, é, o Oder já está plantando umas sementes aqui de conexões entre a frota do Shanks e a frota do Luffy. Se ele estiver com o Barto, é mais uma ótima conexão para vermos para onde vai. Eu acho que ele está cativo. Não foi tão massacrado aí ao nível do Kid ruim no capítulo B79 temos a cena do Shanks deixando a ilha devido a ter traído um figurão para o local, na luta contra o Kid, obviamente, na mesma página um pirata diz, é melhor você cuidar mais da sua saúde do que dos inimigos, isto seria um foreshadow do Shanks, assim como Roger está doente, ruim eu tive a impressão aqui, quer dizer, eu tenho quase certeza que quem falou que é melhor você cuidar da sua saúde foi o Shanks, se você olhar bem o balãozinho está apontando para ele, muito possivelmente se referindo ali ao fugar. <risos> o pirata que fala, a dentadura sai. Então não creio que foi alguém que falou pro Shanks. Se o Shanks falou pra alguém. Se você reparar bem, é, a disposição dos balões acaba casando perfeitamente com essa interpretação. O pirata fala. Esses piratas do Shanks são os por né? Pururu das tremedeiras. fugou da espada, vou até o dedo de bolha. <risos> Na segunda eu trouxe um vídeo sobre força de vontade. Como One Piece aborda isso? Pra mim, por exemplo, eu tenho crises emocionais e me inspiro muito na determinação de vários personagens. O One Piece sempre foi fonte de força pra mim. Gostaria de saber de você, como é pra você? Se o ajuda também em momentos difíceis da sua vida ou se já ajuda. Qual é da importância de uma obra dessas abordar isso pra tantas pessoas desse mundo? Um abraço. Wilson, muito legal ver que o One Piece toca você dessa forma, inspirando você a superar seus obstáculos, a ter força e de vontade. Eu acho que isso é a coisa mais fantástica que o One Piece pode fazer com qualquer pessoa. Você pode tirar qualquer coisa. Você quer falar de política, você pode falar de política. Você quer falar de amizade, você pode falar de amizade. Você quer falar de superação, você pode falar de superação. O próprio autor já falou que ele adora que essa obra seja lida por 100 pessoas e que 100 pessoas tenham interpretações diferentes. Mas na minha humilde opinião, a minha interpretação pessoal, é que essas séries elas têm que ser inspiracionais. Além do entretenimento que ela traz para você, ela tem que te ajudar em algum momento também. Você dedica muito tempo assistindo essas séries. Eu tô desde 99. eu fui ver uma cena de um personagem numa folha 2D, preto e branco, usando um poder 25 anos depois, eu me emocionei. Nunca, nunca imaginei que isso ia acontecer. Foi completamente inesperado e mesmo já tendo é, captado spoilers do que ia acontecer. Então essas coisas mexem com a gente. Como eu gosto de dizer para vocês, One Piece para mim, na minha vida, é a analogia do barril. Qual que é a analogia do Barril? A analogia do Luffy, a história do Luffy. Ele tem um sonho, ele tem uma meta, ele já tem o final da sua jornada, ele já sabe para onde ele quer ir. Talvez ele não consiga fazer linha reta. Talvez ele tenha que fazer zigue desvios, mas ele já tem o ponto final. E qual a sacada disso? Qual o brilho dessa mágica? O Luffy ele começa dentro de um Barril, sozinho e com o um sonho. Superando qualquer obstáculo, qualquer um que diga que ele não vai conseguir. Sempre se levantando e continuando. E do barril, ele passa para um bote. Ele consegue um companheiro junto, que tem o mesmo sonho, que quer ajudar ele a realizar isso. Do bote, ele passa para um navio doado, fantástico. Mais gente seguindo o seu sonho. Agora, ele está com um navio feito com a melhor árvore do mundo. Com vários companheiros. Muitas pessoas seguindo seus ideais. E o seu sonho em si acaba influenciando não só o que ele quer. Mas o mundo inteiro. Com a libertação que ele está trazendo. Ele começou num bote. Ele vai ser rei. Então você também pode ser. Você pode estar tá rimando no bote hoje. Mas tua hora vai chegar. Vai. Se você não desistir, se você tiver força de vontade, superação. Você vai ser rei também da sua própria jornada. Tá bom? Então acho que One Piece é genial por conta disso. Porque pode trazer... Muitas coisas boas pra vocês. Então tirem essas coisas que alegram vocês. Que tornam os momentos das suas vidas mais positivos. Chorou. Minha pergunta é a seguinte. Se os integrantes dos Piratas do Ruivo não possuem Akuma no Mi, então por que lá no filme Red o Gabi parece soltando feixes de luz pela boca? <risos> Excelente pergunta, né? É um pacifista também. Olha só. Segundo o diretor do filme, ele adicionou poderes em conjunto com Oda, mas ele deixou muita coisa de fora. Vários dos poderes colocados ali nos Piratas do Ruivo não são, de fato, o que vão aparecer no mangá. Vimos o Shanks agora comprovando perfeitamente isso. O Haki de observação futura do Shanks, ele conversou com o Katakuri no filme Red. Já sabíamos que ele é ter, ele é um mestre disso. Mostrou, configurou, beleza. Só que você pode ver aqui que o Shanks não revestiu sua espada com chamas, né? Aquela coisa do Haki meio estranho. É... Não, não cabe muito bem... Uma espada revestida com hack daquele jeito em chamas pro mundo de One Piece, não é? Estranho. E aí chegou realmente o mangá e mostrou que é um revestimento do rei ultra poderoso, mesmo nível do Roger. Então, a maioria, que nem o Lucky Who. <risos> o Lucky O <Who. risos> que, que o Lucky Who faz no One Piece Film Red? Ele vira uma bola e fica rolando. <risos> o Ben Beckman. O que, que o Ben Beckman faz? Ele bate com sua arma. Até aí tá certo, porque esse é o poder final o poder mais simples de One Piece. E o mais devastador, você atira? Não, eu bato, eu uso de tacape <risos> Talvez esse poder aí do feixe de luz não seja realmente canônico Foi uma coisa que o diretor colocou apenas para dar efeitos de luzes Yasop, visão do futuro? Yasopp vai ter, com certeza Aquela visão do eu acho Se for aquela coisa mesmo do filme, se o Oda deu um check-in e falou Não, pode pôr, é a visão do futuro mais é absurda né? Porque ele pode ver constantemente no futuro Ele não vê só um flash de, sei lá, 5 segundos o Yasuo fica vendo no futuro constantemente E com isso, quem pode superar um monstro desse? Aí tem o Shanks agora também A minha dúvida sobre o Shanks é o quanto ele pode ver no futuro Vou até fazer um vídeo disso aí depois Então é isso Talvez o que apareceu no filme Red Nem tudo que tá ali vai acontecer realmente no mangá Tá bom? Mas se ele soltar feixes de luz É um implante, vou colocar que é um implante aí Roubou um pacifício e colocou um canhão dentro da boca O Queen não fez o mesmo? Pega o Queen aí de referência. Pode ser que ele seja como o Queen também. Tem umas modificações corporais. Diego Freitas. Sobre os níveis de poderes de One Piece depois do último capítulo. Ainda há a possibilidade do Barba Negra derrotar o Shanks? Meu amigo. Olha só. O Barba Negra deixa cicatriz no Shanks antes de ter as frutas. O Barba Negra de alguma forma ele consegue anular aquele hack de observação no Shanks. Legal que o Shanks ele é o assassino do hack de observação mas parece que não consegue prever muito o desenvolvimento do Barba Negra, e por quê? Três almas, três crânios, três de tudo, talvez isso acabe confundindo o ruivo. Eu vou preparar um vídeo só disso aí, só pra gente falar um pouquinho aí como é que o Barba Negra conseguiu ferir o Shanks, com aquele poder todo, porque o Shanks, o Bug, ele diz ali quando eles são jovens que o Shanks naquela época já era um monstro de forte, já era bastante poderoso, já devia ter os haki todos despertos, não sei se ele tinha visão futura, mas aqui de observação certamente ele já estava bem treinado ali nas mãos do Rey e do Roger. Silver Antunes, qual a maior recompensa que a Cross Guild já colocou por alguém? <risos> Excelente pergunta, né? Olha, considerando os atos meio... Obscuros cometidos por Aramaki em Wano, eu acho que ele pode ter a maior recompensa de todas. Ele é um almirante e as pessoas parecem não gostar muito do jeito que ele age. Ele é um fã do Akainu. Como é que um cara desse aí vai ter admiradores nos mares? Até fora da tela. O Aramaki. Imagina se a Cross Guild captura o Aramaki. Até me mandaram essa pergunta esses dias aí. O Mihawk e o Crocodile lutando contra ele seria excelente, né? Pessoas capturarem. O Aramaki ter essa recompensa enorme colocada pela cabeça dele. Então considerando o jeito que ele trata os piratas. Eu acho que ele pode acabar tendo a maior recompensa aí dentro da Cross Guild. Seria legal o Oda desenvolver isso né. Que as pessoas realmente não gostam do Almirante Vaca Verde. E colocar uma recompensa enorme aí pra capturar ele. Aí vai Crocodile e Mihawk. Everton Aveline. Existe algum motivo pro canal não ter nenhuma uma série sobre Vagabonde? Gostaria de ver seus comentários sobre a obra. Everton. Tem o final de Vagabond, tem um vídeo aqui sobre o final de Vagabond. Sabe o que é o final? Você sabe que a série está em ato, né? Então por isso que eu não falo, a série está pausada, então é, não tem procura da série. O, o, o YouTube, simplesmente você vive do que? De engajamento, do que as pessoas estão procurando. Eu não sei como eu consigo manter Hunter x Hunter funcionando no canal. <risos> Mas Vagabond sofre um pouco com isso. O pessoal pede Kingdom também, é, vai muito de engajamento, do que as pessoas estão buscando, entendeu? Mas tem um vídeo aqui sobre o final de Vagabond. Que não foi publicado, exatamente. Então não confere aí, procura aí o que você acha, tá bom? Lucas Martins. Mihawk nível Yonkou confirmado? Shanks é tão forte assim. Mihawk não considera um oponente digno. E se indica um poder colossal de Mihawk. O Mihawk, ele realmente... <risos> se ele consegue lutar com Shanks usando aquele revestimento do Haki do Rei. Tem que tirar o chapéu pra ele. Assim, ele é nível Yonkou? Eu acho que... É indiscutível que o Mihawk ele é forte. Ele pode lutar contra os piratas mais poderosos. Só que ele está interessado em espadachins. Então ele teria certas dificuldades contra outros oponentes. Como o Kaido que faz uso da fruta. Que tem diversos outros tipos de golpes. à distância que dificultariam bastante a vida do Mihawk. Tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que força para derrotar o Yonkou. Certamente ele tem. E com um golpe só. Se o Zoro conseguir deixar uma cicatriz no Kaido. Quem dirá o Mihawk... Que lutou contra o Shanks. Isso é interessante porque o Mihawk ele tem uma habilidade de espada de esgrima maior que a do Ruivo. Mas não necessariamente quer dizer que ele é mais forte que o Shanks. Porque o Shanks tem esse haki. Aí, nossa, eu estou abismado com o que o Shanks pode fazer. Talvez o duelo deles seja um duelo realmente limpo. Sem usar tudo, sem usar todos os tipos de haki. Era somente na esgrima, como o Gentleman's. Não dá pra saber. Eu espero que o Oda, ele, ele mostre assim como é que era o duelo deles no passado. Se tiver aquele Clash de Haki nível Roger e Barba Branca. Aí, ah, Zorão, se preparem <risos> Mas é indiscutível que sim. O Mihawk, ele tem o poder para derrotar qualquer um dos piratas. Mas não quer dizer que ele é o homem mais forte do mundo. Porque é só ver ali... Como algumas frutas acabam dificultando a vida dele. Ele atacou o Barba Branca, a Barba Branca nem saiu do lugar. Entrou o Josu com o seu diamante parou aquele golpe dele. Então tem muita coisa que pode acabar interferindo em realmente o Mihawk vencer um duelo. Kaido eu acho que seria bem problemático num contra um. João PC Rodrigues, depois do capítulo Miss 39, deu para dar créditos para o Touro Verde ir embora De One. porque o Sengoku e o Gorosei deixou o Shanks fazer o que quer? Eu acho que dá, né? Dá até pra colocar um pouco a mais aqui. Dá pra colocar porque que o Akainu não fez nada ali em Mario de Ford. Porque o Akainu é todo bravão, né? Todo pra frente e tá, tal. Peito estufado pra falar dos piratas. Shanks parou ele com o braço fraco. Não tremeu um minuto sequer. E aí não falou nada. O Akainu ficou quietinho. porque Ele já ficou um pouco assustado ali com o rolo. Eu acho que esse poder do Shanks, obviamente, faz as pessoas é, respeitarem, pararem em guerras. Mas eu também tem, acho que tem um pouquinho a mais. Como esse lado O celestial o são Canelas, o santo canonizador do mundo de One Piece. Pode ser por conta disso também. Que o Gorosei recebe o Shanks. Não só pelo poder. Até porque, se o Shanks é, chegasse lá com o seu poder, ele declararia guerra. Então, assim, ele entrou meio que infiltrado com carpus. Ali já é um pouco mais. De influência política, se pudermos falar assim. Talvez ligado a esse lado nobre de São Canelas. O santo canonizador. Mas é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Tudo que mandou aqui, São Canelas tocou, foi canonizado. É real. Quer que a sua seja também? Clica no link aí. Só deixar sua perguntinha. E se você gostou desse vídeo, também deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.